E aí, tudo bem? A Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E vídeo gravado porque o momento pede um vídeo gravado, né, especial só pra falar desse assunto, mudança que vai acontecer dia 18 de fevereiro. E essa sim é verdade, gente. Sim, dia 29 de janeiro nada ia acontecer além do que o normal, eram ativações do ponto de envio. Então se você tava aí achando que ia ter algo muito mirabolante, não tinha nada, tá? Então, no Mercado Livre, dia 18 de fevereiro, os fretes vão mudar e fica comigo que a gente vai analisar as duas tabelas e eu vou te falar exatamente o que está acontecendo. Bora! Bom, parei para analisar isso, né? esses dias agora, numa aula dos alunos do Alta Performance. A gente estava analisando o que vai mudar, né? Ela falou, pô, o que, que realmente vai mudar? As coisas estão ficando mais caras, meu Deus, a parada é essa. Gente, eu sei que vai ter um monte de gente reclamando aí embaixo e tal, mas nada mais do que a gente já vem falando. O mercado livre quer expandir para o Fulfillment. Quem entender isso vai se dar bem. Quem não entender isso vai se dar mal. Ponto. Faz mais de um ano que eu venho fazendo live com o Andrezinho no nosso Instagram, faz mais de um ano que eu venho falando isso para todo mundo. O Mercado Livre quer expandir filme é pra lá, que ele vai andar cada vez mais. Esse ano de 2021 vai ter Minas Gerais, esse ano vai ter Santa Catarina, e sabe lá mais o que, né? Será que sai o um tão famoso do Rio Grande do Sul? Será que sai algum no Paraná? Será que sai algum no Espírito Santo? Será que sai algum tipo, no Distrito Federal? Será que sai algum, cara, onde mais, né? Mais no Nordeste? Onde mais? Vai ter um monte, tá? Então, o que vai acontecer? Tá aqui já, ó. Custo para oferecer frete grátis a partir de 18 de fevereiro de 2021. O que, que vai mudar? Tem duas tabelas agora, muito claras. Antes, as tabelas, essa aqui é a página antiga, tá? Esse lado de cá, ó. Página antiga. Antes, as tabelas, elas eram unidas, ó. Então, independente se você era full, coleta, tava aqui, tá bom? Ó, para todos os envios seis da região sul-sudeste. Agora não, é para todos os envios seis da região sul e sudeste, porém, full tem uma tabela e outros tem outra tabela. Quem é da região sul e sudeste não vai sentir tanto na diferença entre full e não full. Lembrando que a gente está falando acima de R$99,00, tá? Só quando tiver pra te Você não vai sentir tanto. Aqui realmente a diferença está de 10%, tá? Então, tipo, ó, o que custava antes na tabelinha dos 50%, categorias especiais continua tendo a sua categoria especial... Mas antes custava 15,45, né? Até dia 18 custa R$15,45. A partir do dia 18 R$16,45. Só que para quem tiver no full 14,95. Beleza? Aí ah, ia pedir 500 gramas a 1 quilo R$16,95 custava. Vai para R$17,95. ou R$15,95 se tiver no full Então não está ficando simplesmente só mais caro, né? Está ficando mais caro para quem não está no full Está ficando mais barato para quem está no full Tá bom? Então, lembre-se isso, beleza? Estou analisando o número, gente. Se você discordar de mim, você está discordando da matemática, está aqui, tá? Beleza? beleza? Então, onde que está a real dificuldade e onde que está o real ponto de atenção dessa mudança? Para quem não é do Sul e Sudeste. Por quê? A tabela sempre foi mais cara para quem está nas outras regiões, né? Centro-Oeste, Norte e Nordeste sempre tiveram tabelas mais caras, porque o frete é realmente mais caro. A ampliação do Lauro de Freitas visa ter um frete melhor para a região Norte e Nordeste. Isso tem acontecido já dentro do FUFILMUT lá. E aí aqui esse número fica muito real. E eu vou falar por que, que tem essa diferença tão grande entre FU e não FU. Fica aí, vai embora né? calma aí. ó. Então antes era 23,95, agora fica 26,45. E aí aqui tem o grande jogo. Antes o que era R$ 23,95, se você estivesse em qualquer outro lugar do Brasil, mas você não estivesse, tipo independente se você estivesse no full, em qualquer lugar, agora se você estiver no full, e aí o restante do Brasil só tem Lauro de Freitas por enquanto, né, na, fora da região sul e sudeste, então se você estiver no full de Lauro de Freitas, R$ 14,95. Aí aqui dá uma paulada, né, que está dando uma diferença de R$ reais E isso vem se repetindo, R$ 28 para R$ 15,95. Antes, 26,45, nada muda no jogo praticamente do que era antes. Continua sendo 10% mais caro aqui, praticamente nem 10% não dá, tá? O que está mudando realmente é que eles introduziram o Fulfillment para estimular Lauro de Freitas. Qual é o objetivo dessa parada? Qual é o objetivo dessa tabela tão diferente? Estimular o Fulfillment de Lauro de Freitas. Estimular outros Fulfillments que venham a existir fora da região sul e sudeste, tá? Então, não, isso não é na minha visão, tá? Isso aqui não está mudando o jogo completamente, porque quem já não queria ir para o full vai continuar não indo. Se seus concorrentes não forem, vocês vão estar tá todos pagando essa mesma, essa mesma fração aqui. Que já é diferente, né? Eu já estou falando que antes pagava 26,45 comparado com 16,95 de quem estava na região sul e sudeste. Certo? Então a diferença é que agora é 28,95. Comparado com o que da região Sul e Sudeste? 17,95. Antes era 16,95 comparado com 26. Entendeu? Então não muda. O jogo não tá mudando aqui. O jogo tá mudando aqui, ó. Nossa galera aí, Rodrigão Lago, a galerinha aí da AGI, toda a galera, né, que é lá do Sergipe, que está dentro, dentro do Lauro de Freitas, Rodrigão Lago que é de Salvador, Aluno do Alta também que está dentro do Lauro de Freitas. Esses caras saíram na frente das outras regiões. E eles estão lá, ó. tá? então isso daqui vai mudar o jogo. Aí sim eu concordo que o jogo muda. Por que, que eu consigo ter um frete tão mais barato quando a gente olha para o Fulfillment? E aí é um ponto de teimosia do Melly, que eu já falei em reunião que nós fizemos com o Zema, com um monte de gente no mercado de envios e tal, e continuo achando errado, que é ele não pedir peso e medida dos produtos, tá bom? Por que, que no Full é possível colocar um frete tão mais barato assim, além de você querer estimular o Fulfillment de de freios? É porque lá eles pesam e tiram todas as medidas do seu produto. Então, lá eles têm o quê? Medida real, anúncio a anúncio. Então, eles conseguem encaixar você exatamente nessa tabelinha. Tá? Então, é, esse é o jogo, tá? Nada muda. Se você vier lá para 40, vem descendo, ó, E vai descendo, vai. E vai descendo, vai. Mesmo esquema, tá? ó sul sudeste tá um pouquinho mais caro do que tá lá na tabela original. Mas do que era antes, ó. Vamos descer aqui, ó. 18,54 para 19,74. 20,34 para 21,54. E aí sim, foi o filme te ficando mais barato, tá? Não sou o dono do Nery, mas cara. Nem investimento em bolsa eu não faço. Mas só um recado. Anota aí, tá? O Mercado Livre informa. Já faz mais de um ano, né? Faz mais de um ano que ele vem falando nesse discurso. Tem que estar no fulfillment. Ponto. Tá? Esse é o jogo. É só curvar a no full, acelerando teu negócio no full, repasse mais rápido. Cara, enxergando isso, a parada acelera. Mais do que nunca agora, a parada acelera. Galera do Norte e Nordeste, aproveitem o fulfillment de lado de Freitas, a parada acelera. tá falando com o Alanzão. Alan Santana, se você estiver vendo aí, um abraço né que ele entrou no alta ganhou uma hora de papo comigo lá tava falando com ele cara cara interior da Bahia e vai acelerar a parada e vai sair na frente da galera já que tá tendo mais visão certo então é isso aí valeu um grande abraço e lembre-se sempre eu respeito todos os comentários desde que eles sejam inteligentes então não adianta me xingar não adianta falar nada você só xingar o Mel a gente talvez nem curta o seu comentário que não vai adiantar nada então usa a sabedoria aí, solta o dedo nesses comentários, compartilha, manda pra galerinha, porque isso aqui muda o teu preço. Muda o jogo atual, Ale, Muda pouco no jogo atual, em termos de valor, tá bom? Valor de frete aqui pra cima. Tá mudando pouco o jogo. Agora, muda muito pra baixo pra quem tá no full norte e nordeste. Melhora a margem de quem tá no full do sudeste e do sul. Né? Sul é o sudeste ali, que é, por enquanto, só o sudeste. Fechou? Valeu. Grande abraço a você e... Tchau.